Está na hora de finalmente obter liberdade. Uh, uma coisa que vale a pena notar é que, tipo, quando eu comecei o episódio... Quando eu começo todo, todos os episódios, eu aperto F12 para começar a gravar. E, pois é, o negócio é que... Ok. Belas colisões acontecendo por aqui, sem dúvida alguma. Um, qual é a link? Ok. Obrigado. Uh, toda vez eu aperto o F12 para começar a gravar, e toda vez é, o emulador grava uma screenshot, e eu não sei como fazer isso parar, porque a interface do CEMU é meio embaçada, mas enfim... Oh, você sabe que é uma cena importante, porque simplesmente se aproxima... Oh. Com o um diálogo com vós, inclusive. Camiseta do Nintendo Switch. The fui... fui... Último, líder de Hyrule. Eu por enquanto. Que a propósito, confirmado: a Zelda tem um sobrenome. Isto não é um treinamento. A propósito, incrível nome. Eu heijai hyrule It devastated everything in its path. a century ago. It was then that my life was taken away from me. Eu me pergunto se isso já apareceu em algum outro material adicional ou não. So rather than that, I thought it best to assume a temporary form. Na verdade, isso foi me poupar a frágil memória de novos jogadores. E agora, é. Esse jogo tem poucas cenas, mas as cenas que tem são bem longas. me desculpe, is other generation. É um detalhe interessante que eles colocaram aqui que eu acho que ainda não foi explicado. Wait. Oh, the signs of a resurrection of calamity Ganon are clear. eu of your own skies, Skyordson. Não, não lembro. É fácil esquecer detalhes. It wasn't long before we discovered several ancient relics made by the hands of our distant ancestors. algo como These essa relics, cena beasts, foi algo giants, que faltou em Sonic Frontiers of This coincided with ancient legends repeated throughout our land. We also learned of a princess with a sacred power and her knight, the sword that the darkness. It was eles who sealed o away using the power of relics. os desenhos ali lembram bastante como é que é os monstros estilizados de Monster Hunter, os ícones que aparecem antes de você aceitar uma missão. We selected four skilled individuals from across Hyrule and tasked them with the duty of piloting the divine beasts. With the princess as their commander, we dubbed these pilots champions, a name that would solidify their unique bond. eu <fixão> tinha esquecido que tinha tantos detalhes nessa cena aqui. Ganon was cunning, e he responded com a plano our imagining. Olha, será que conta com o um plano? Se a sua internet das coisas tá com a senha padrão, isso vai acontecer mesmo. Tipo. Vocês não tentaram. <risos> é só porque eles não treinaram uh, a parar os lasers o link só começou a tentar depois dele ter acordado tipo a amnésia ajudou em termos de criatividade <risos> Link. Você é final hope. O fate do Hyrule resta com você. É, A Zelda geralmente tem poderes de escudo. Ela também provavelmente a poderia parar, parar os lasers de volta para os Guardiões. Bom, ela não teve a oportunidade de fazer e isso. Como poderosa cenas, poderosa cenas poderosa seguintes poderosa vão deixar bem claro, mas Sei lá, isso pode, potencialmente, ser utilizado como gameplay em jogos futuros? Eu, eu não sei mais. Enfim... Essa é uma cena consideravelmente mais longa do que eu me lembrava. Mesmo agora, enquanto ela trabalha para restriar Ganon de dentro do castelo Hyrule, ela me chamou sua ajuda. Mas... Minha força ah, poder dela vai ficar exausto. Exausto. Eu Duvido desse logo ficar exaustada. exausto consumir eu não salvar meu reino. Eu não tenho direito de de você, Link. salvar minha do whatever it takes to annihilate Ganon. Somehow, Ganon has maintained control over all four divine beasts, as well as those guardians swarming around Hyrule Castle. Honestamente, se eu tentar ir direto, direto tentar matar alguns guardiões, eu consigo, mas eu vou morrer umas 10 vezes no processo, então, então é a melhor ideia. Follow Yeah! Essa é a melhor direção de você seguir. A princípio, não há dúvida sobre isso. Mas, tipo, não é por causa do que tem no próprio vilarejo para encontrar a ímpar etc. Mas é o que tem imediatamente antes dele, sem dúvida alguma. Mas... Uh, yeah, muito obrigado. Agora o jogo está aberto. Mas... Uh, yeah, eu sei. Eu disse o que eu disse. Mas, na verdade... É yeah, assim, eu posso planar e é fantástico. E agora, ele nunca mais vai aparecer pelo resto do jogo. Eu acho? Eu não me lembro. Mas, enfim... É, ele certamente... Durou a quantidade específica de tempo necessária para falar tudo uh, enquanto fantasma. Mas, enfim... Uh, eu disse que eu ia uh, seguir numa direção diferente ali, etc. E sim, é verdade. Eu irei seguir numa direção diferente. Mas, primeiro, antes... Da gente seguir em qualquer direção Eu estou interessado Em um pouquinho De vingança Contra aquele guardião Que utilizou compilação De shaders para ser um problema uh, Mas primeiro eu Casualmente percebi A existência desse baú aqui E eu quero o que tem dentro dele Ambar Uhul! Tremendo Hype eu não devo ser sarcástico sobre isso Tipo, é genuinamente bom Acabei de perceber que, tipo, que o Link ainda tá com uh, um coração somente ali Ok, vamos lá, vamos ver se eu consigo fazer isso uh, Sem ser constantemente irritado por monstros de preferência Ok, bora lá, vamos ver uh. Yeah, ok, dessa vez foi atrasado demais, mas dessa vez não vai ser. Ah, qual é? Dessa. Dessa vez não vai ser. O oh, quê? Sério? Ok, tudo tudo bem. Oh, uma coisa que você deve perceber ali quando uh, tem algo pegando fogo é que tipo, subiu um vento ali. Que é o que costuma acontecer quando ah, algo tá pegando fogo, cara. É ok, talvez ficar mais longe, seja ideal. Yeah! <risos> ok, eu simplesmente estava perto demais, mas... Ah, essa é a estratégia para detonar guardiões, sem dúvida alguma. Ok, peraí, sabe consigo... Não... Ok, tinha fogo, sem dúvida alguma, mas nem tanto assim. Ah, tem vários aqui que eu poderia detonar, mas... Olha, não estou particularmente super interessado. Vamos, finalmente, sair dessa zona e... Ah, a gente tem alguém que a gente deve enfrentar aqui. Bom, tem... Ah, uh, tem uns esqueletos, tem umas gotas. Link! Link! <risos> Bom, isso foi uma sequência bem idiota de coisas. Mas, enfim, uh, para matar os esqueletos, você tem que acabar com a cabeça e, tipo, os... espera o quê? Eu? Hã? Você pode pegar um braço e isso é um item uh, que você pode utilizar como arma. Eu acho que isso não dura muito, mas... É, tipo, não... não era pra você. Quer saber? Eu não vou questionar de maneira alguma. Ah, deixa eu dar uma olhada básica aqui no mapa. E, ah, yeah, não, isso... Essa não é a direção que eu quero ir. Vamos para cá, dar uma volta. Meu meio que, tipo, acabei saltando longe do melhor lugar. Quer saber? Um modo muito melhor de onde eu quero ir é simplesmente voltar pro início do jogo e começar a ir a noroeste, porque... E yeah, é assim, eu podia andar o caminho inteiro, mas eu não estou interessado nisso. Tipo... Eu já conheço o jogo, eu já sei quais uh, poderes você consegue por aí, mas... Um... Pois é, o que tá aparecendo aqui é um monte de coisas que envolvem DLC. E eu me lembro de ter pego alguns desses itens uh, quando eu joguei originalmente o jogo, mas nem todos. Porque, tipo, basicamente o jogo diz, nesse lugar com essas características tem alguma coisa. Vá encontrar esta alguma coisa, e é basicamente assim que funciona o negócio. Mas, yeah, não é, não é a coisa mais legal do mundo, mas... Uh, como vocês podem perceber, tem um monte disso, e, pois é... Ah, colaboração com Xenoblade, uh, Xenoblade Chronicles 2 também, como vocês puderam perceber aqui é uma coisa que eu estou seguindo Ou aquilo foi simplesmente um pássaro voando oh, aquele era o pássaro voando que a gente tinha observado por ali Mas ok agora ok eu tenho que dar um jeito nesse... eu tenho que dar um jeito nesse mapa eu tenho que dar um jeito no mini mapa pera aí sim a fixar o um mini mapa norte agora eu tenho uma noção muito melhor Onde eu estou indo Muito mais aceitável do que qualquer outra coisa ah, Ali em cima aparece o tipo de lugar Onde a gente vai encontrar um santuário e... Bom, acho que... Espera aí um momento Deixa eu casualmente Demolir esse pássaro Porque assim a gente consegue ah, Um pouquinho de... Espera aí um momento Ei, tem um estábulo aqui Se tem um estábulo aqui isso significa, provavelmente, que tem alguém vendendo coisas. O que, certamente, é do meu interesse. Ah, deixa eu ver. Qual é a arma mais fraca que eu tenho? Nessa mente, essa, porque ela não dura muito. Ok, isso aqui é três. E yeah, é, ok, fantástico. Eu sempre gostei da classe de lanças nesse jogo. E isso... Certamente não é algo que mudou, ok? O que você está fazendo? Uh, bom, o jogo não me deu uma resposta, então tudo bem. Oi, oh, aqui tem uma oportunidade para a gente cozinhar. Uh, sim, sim, definitivamente. Ok, eles não servem comida, uh, etc. <risos> Cachorro mordendo o próprio rabo. Hmm. Uh, ok. E yeah, tem uma side quest aqui. Ok gosta de cavalos, certo. Aham, uhum, trabalhando bastante. Ele quer carne. Oh. Ok. Hum, ele tá dizendo carne gourmet. Então... Ok. Certo, isso eu vou ter que dar uma caçada um pouquinho mais séria para isso dar certo. Ok, aqui... A gente não tem nada mais... Yeah, pois é, eu sei qual foi o grande erro que eu tinha cometido antes. Eu tenho que... Uh, eu preciso de quatro animais e algum... Alguma parte, algum órgão de algum monstro e isso resulta numa poção. O meu erro foi que eu adicionei comida junto e isso simplesmente não funciona. Olha só pra isso, olha só esse aumento... De energia que você consegue com aquilo. É fantástico. Ah, isso aqui faz você ser mais silencioso. Isso aqui, mais silencioso. Oh! A propósito, essa pedra aqui você pode utilizar para acender fogueiras. Se você derrubar uma e atingir, é realmente algo de qualidade. Ok. Cogumelo, estâmela... Não, isso aqui é simplesmente comida. Não é algo que pode ser utilizado para fazer uma poção, mas é... Vamos... Cozinhar porque a oportunidade apareceu. Isso energiza a gente. Ah. Uh, yeah. Honestamente, <risos> é basicamente isso. Eu simplesmente preciso de mais animais para fazer qualquer outra coisa. Mas. Ei. Hey, as oportunidades estão ali. E isso é o que importa. Mas sabe o que importa muito mais? Ah! Oh! Oh, olha só quem está ali, se não o Beedle. Uh, vivo desde Skyward Sword. Uh, ele simplesmente é alguém que não envelhece, como é óbvio. Tipo, uh, tem sempre diversos... Uou, isso foi um book fascinante. Tem várias versões... Uh, do Link, da Zelda, etc. Que são e do Ganlorf. Que são todas pessoas diferentes. Uh, cuja aparência volta constantemente. Mas não. O Beedle simplesmente é imortal. Uh, por quê? Porque assim, peraí. Eu gostaria de vender... Ambar. 5 uh, no momento. Ok, 150 rupees. Fácil. Ah, yeah, eu vou vender um rubi. 210 por um rubi. Por um rubi. é bleb, bleb. Simplesmente algo fantástico. E. Ok. Ah. Yeah, eu acho que isso está plenamente razoável aqui. Ok. O que você tem para vender? Primeira coisa a se fazer: comprar. é, yeah, sim. Eu irei Uau. comprar todas as flechas que você tem. Todas. Todas as flechas. Uau. Ok. E todos os insetos. Uau. E todos os sapos. Uau. Ok, eu gastei um Uau. pouquinho mais do que eu realmente gostaria, mas... Ah, quer saber? Oh. Eu vou conseguir mais pedras preciosas com... Conforme você segue em frente, então... Ok, deixa eu vender três dessas. E... Duas dessas, porque assim eu vou conseguir armadura. Porque a armadura custa pra caramba. Ok, fantástico. É, 40 flechas normais. Ah, o que você tá fazendo aí? Ah, você tem uma side quest. Tudo bem. Você tem... Meio que o nariz do Michael Jackson, vendo desse ângulo. Um, ok. É yeah, assim, eu sou o herói. Ah, uh, eu já entendi. Ok. Eu acho que tem múltiplas pessoas nesse jogo que estão atrás do herói legendário. E conseguem te identificar só quando você tem... Oh, a propósito, os NPCs se abrigam da chuva quando começa a chover, o que é um belo detalhe. E também o fogo se apago que... É um detalhe menos do que belo. Quer dizer, é, é um belo detalhe, mas é um detalhe inconveniente. Nesse uh, jogo tem vários detalhes inconvenientes. Ei, olha só, exatamente o que eu imaginava. Mas primeiro, uh, caçar... Ó, oh, qual é? Bom, tudo bem, paciência. Ah, uh, vou ver se... Oh? Tem libélulas por aqui. Libélulas também podem ser coletadas. Ou oh, oh, Bom, libélulas que só duraram enquanto a chuva durou. Mas não importa porque... Ei, olha só. Mais um santuário aqui, casualmente, nesse lugar. Tipo, você tem que lembrar, eles estão no lugar Oh, Uma coisa que eu sei que você consegue eventualmente é um radar de santuários. Uh, só que... Eu acho que. É no de cacareco. Não tenho completa certeza. Enfim, tem um teste, sem dúvida alguma, que envolve você chegar do outro lado ali. Que envolve. Envolve o que exatamente? Deixa eu dar uma olhada nisso aqui, porque isso tem uma estrutura um pouquinho esquisita. Dá pra eu passar ali por debaixo? Provavelmente não. Ok, se eu utilizar a flecha ali. Hum, ok, isso pode fazer... Oh, tem uma bola ali. Hum, deixa eu tentar fazer algo esquisito imediatamente antes de eu completamente compreender todas as partes do quebra-cabeça. Ok, uh, isso não interage de uma maneira super boa. Pro o jogo, mas... Ok, se eu fizer isso, eu vou para cá. E... Através disso, eu consigo subir ali. pera aí, será que tem algum baú ou coisa parecida por ali? A resposta é não, mas definitivamente tem um baú aqui que eu posso pegar utilizando o Então, ok, fantástico. Oh! Ok. Estou começando a chegar na parte onde o espaço no inventário tá começando a ficar... O que eu vou fazer com o braço de um A resposta é nada. Não há nada de bom aqui. A propósito, isso é uma arma uh, dos Rito, o que vale a pena uh, mencionar, que são os pássaros de Wind Waker, como vocês podem se lembrar. Se vocês jogaram aquele jogo. Oh! É que eu consegui a chave. Tipo... A intenção, provavelmente, era de você atirar ali e depois pegar as coisas, mas... Uh, ok. Link não tem exatamente a melhor braço pra sair a remissão das coisas, então... É, yeah, deixa eu atirar. Pera aí. Onde tá o cristal mesmo? Ali em cima. Ok. Tudo... Tudo bem, tudo simples. Oh! Oh! E yeah, eu provavelmente tinha um lugar melhor pra colocar isso aqui, mas tanto faz. Dá pra eu simplesmente utilizar crayones aqui e fica tudo certo. Tudo certo. Tudo... Um... Bom, isso é ruim. E yeah, o negócio aqui é que... Ah, uh, deixa eu ver. Eu provavelmente posso... Espera aí. Isso é magnético? Não. Isso deixaria quebra-cabeças uh, fáceis demais, sem dúvida alguma. Bom, deixa eu, então, uh, derrubar uma bomba aqui. Yeah, yeah, exatamente. Uh oh, oh. Uh, isso é menos que ideal, mas tudo bem. Boom. Eu disse... Ok, eu não posso explodir. Nesse estado aqui Meu, sério que você não pode utilizar crayones ali? Isso é super inconveniente Ok Foi pra bem longe ali um, Foi pra tão longe que é bem ruim Ok Se eu arremessar isso aqui Opa Pra onde? Aquilo foi Uh, ok, maravilha, consegui utilizar Crayons aqui, mas pra onde a bola foi? Uh, pra Stratosfera Bom, eu acabei de me colocar numa situação infeliz Meu, por que eu não tava conseguindo utilizar ali especificamente? Isso é esquisito Ahm... Um... Yeah, eu... Acabei de me colocar numa situação ruim por por acidente... Essa... Cadê a bola? Cadê? Para onde ela foi? é ótimo se ela tivesse ido para. Quer saber? Vai que... quem yeah, é? Yeah, tá danificado, eu sei. Uh... Será que tá em algum lugar? Será que tá perto da água ainda? Eu não sei! A, a bola foi para Narnia! Ela simplesmente foi para Narnia. Quer saber? Uma coisa que você sempre pode fazer é simplesmente sair e entrar num lugar desses e dar certo. <risos> uh, não é sempre que você vai precisar fazer isso, mas... É, eu consegui precisar resetar o quebra-cabeça logo do, desde o início. Mas, hey, pelo menos, o lugar aqui já está aberto... E tá tudo conveniente pra gente <risos> terminar isso aqui. Ok, yeah. O meu arco e flecha explodiu. Ele chegou a sequer atirar ali? Eu não sei. A vocês podem pensar: uau, você tem poucos arcos e flecha aqui. Na verdade, não. É tipo, esse é o limite de arco e flecha que você tem a princípio. Mas depois a coisa. Meio que acaba melhorando um pouquinho. Ok. Eu acho que agora. Yeah, eu tenho que atirar ali de novo. Isso me joga violentamente na água. Isso machucaria. Isso certamente é algo que poderia. Peraí. Ok. Eu acho que essa é a ideia pra você pegar o baú ali. Eu sinto que eu não fiz isso completamente corretamente, mas enfim. Não importa. O design inteiro desses quebra-cabeças é que você não realmente deve completar tudo uh, corretamente, imediatamente. Essa é a ideia inteira por trás disso tudo. E é isso que torna esse jogo fantástico. Não, isso não é verdade. Isso é uma das inúmeras coisas que tornam esse jogo fantástico. Oh yeah, o jogo tava explicando fraquezas elementais ali e é yeah, isso. Só que vale a pena. Uma das coisas que uh, vale a pena ter em mente é uma das coisas que Opa. fazem as flechas de fogo e flechas de gelo terem tanto falou. Mas enfim, ter esses Warm aqui, eles vão se tornar uh, poções importantes eventualmente. A propósito, uma coisa Notava aqui no jogo é Que simplesmente a música que está tocando Pode indicar se tem Um estábulo Ou alguma coisa importante Por perto Aí você simplesmente pode reconhecer Isso e é fantástico Ok um, yeah, Deixa eu caçar um pouquinho geralmente, porque Ok yeah, Só dá pra realmente uh, Caçar um animal de cada vez Quando eles estão perto Uns dos outros Dessa maneira Oh, aquele é um Wizzrobe. Isso é um escudo enfrentamento Aquele é um Wizzrobe com... Yeah, não, não, não, não. Eu... Eu absolutamente não quero enfrentar aquele Wizzrobe. Oh, tem uma raposa ali também. Definitivamente é caçável. Ah, yeah, vamos, vamos pegar bastante. Bastante carne crua pra cozinhar no futuro. Ahn... Uh... A propósito, mesmo a gente não tendo o um mapa, dá pra você ver a fronteira entre pedaços do mapa ali no minimapa. Igual eu acabei de cruzar aqui e, tipo, legal que a fronteira é uma fronteira geológica. No caso, o rio. Da mesma maneira que a maior parte dos mapas funcionam no mundo. Mas não todos, porque alguns... São feitos simplesmente de modos que não fazem o menor sentido Por uma variedade de motivos E existe muita discussão sobre... é o um momento Não é por aqui onde tem um subchefe? Tipo, simplesmente uma memória se ativou aqui de repente E... Oh, aí Aqui... Nós temos algo que, potencialmente, pode se qualificar como a carne premium. Que... era... Hã? O que aquele cara estava querendo. Ok? Ah, yeah, eu consegui atirar na cabeça. Isso é o que importa. E yeah! é exatamente isso. Bom, posso me teleportar para lá. Se eu assim desejar, mas no momento eu vou simplesmente sair explorando, pegando umas sorte. Uh, Hatch Radish! É uma das melhores coisas que você pode... Ok. Tinha uma nota ali que parecia que estava indicando uma lua sangrenta, mas isso não é o caso. Uma coisa que vale a pena mencionar... Se bem que, tipo... Do jeito que o céu está... Eu não tô conseguindo ver a lua para uh, Falar alguma coisa realmente sobre isso. Enfim... Uma coisa é que, tipo... As mecânicas da lua sangrenta são que... Uh, elas existem... para resetar... O estado dos inimigos e itens e etc. Porque, tipo... O jogo fica colocando isso no save... E se. Conforme você vai jogando, isso começa a ficar uma quantidade meio que absurda de tamanho. Então, yeah, o jogo simplesmente reseta para diminuir o tamanho do arquivo do jogo. Algo que, se eu não me engano, jogos como. Os jogos da Bethesda de Open Road, como Fallout e etc. Eles não fazem isso e isso uh, acaba tornando saves injogáveis depois de uma certa quantidade de tempo. Uh, oh, qual é. Qual, qual é? Deixa eu te caçar, por favor. Eu quero mais carne. Tipo, carne de alta qualidade significa recuperação de alta qualidade. O que não é importante nesse momento, mas vai se tornar importante no futuro, sem dúvida alguma. Oh, eu sei exatamente em qual montanha eu estou. Tipo, eu acho que tem um evento que acontece ali. Uh, às vezes, mas é somente às vezes que acontece. Uh, é meio complicado. Proposto propósito demora uma quantidade razoável de tempo você escalar aquilo, porque simplesmente observe isso. E olha o tamanho daquela montanha. Quer dizer, você pode simplesmente uh, ir subindo aos poucos ali, etc, mas, uh, yeah. mas também Honestamente tem uh, muito pouco em termos de inimigos por aqui, o que é um pouquinho surpreendente. Quer saber? Eu acho que eu vou simplesmente escalar ali um pouco, então... Yeah, deixa eu utilizar o Elixir que a gente tem aqui, porque olha só pra isso. Olha só... A velocidade que você consegue ao utilizar um desse elixir. O sonho é basicamente ter um suprimento uh, grande o suficiente disso para fazer você permanente. Oh, oh oh oh! Eu estou vendo um quebra-cabeça. Um quebra-cabeça. Bom. Quebra-cabeça entre aspas. Que vai nos dar uma semente Korok. Mas primeiro vamos coletar isso aqui. Pedra luminosa. É uh, yeah. como o jogo disse ali, isso pode ser utilizado para fazer uma armadura especial. Então é bom coletar uma quantidade razoável disso, mas é yeah. hora de empurrar isso aqui. Ih, peraí, Link, eu não queria que você empurrasse. Ok, tudo bem. Uh, será que isso vai acabar exatamente onde eu quero? A resposta é... É! Exatamente! Buraco em uma tentativa. Link sabe fazer o golf. E, ah, o céu tá parecendo um pouquinho vermelho de uma maneira que não é super saudável. E pergunto se, tipo, a gente vai ter uma, uma sangrenta cedo aqui por alguma razão. Ah, uh, enfim, uh, yeah, era essa. Eu já expliquei as mecânicas, mas vale a pena mencionar também que. Peraí, o quê? Oh! Uau! Eu não imaginei que eu ia ter levantado isso com tantas. Oh! Aqui está a... o primeiro item especial. Tipo, como você pode perceber. Aquilo é um arco e flecha que lança três flechas de cada vez. O que é algo realmente útil sendo vloguado. Oh! Tá ali uma... fera ah, fera divina. Ok, eu tô certamente indo na direção correta. Entre aspas, porque aquele é online. E yeah, é, eu vou... Eu vou deixar esse lugar inteiro aqui pra explorar depois. Espera um momento. Tem... Tem umas rochas aqui. Uou! O que, que tá. Simplesmente aqui costuma ter deslizamentos. É isso que eu saber. Eu vou cair fora daqui. Aquilo parece uh, que tem algo a ver com o Korox, mas uh, eu vou cair fora daqui neste exato momento. Pera aí um momento. E olha só, imediatamente recuperando Oh, yeah, sal em pedra é uma coisa que você pode pegar nesses lugares também E, yeah, basicamente se você temperar algo uh, vai recuperar mais corações Eu acho que isso é um pouquinho intuitivo Mas, hum, isso parece um ponto de interesse Ok, tem keys ali em cima. Oh, fantástico. quis ali que existem para procurar. Oh, e agora nós temos algumas coisas que... Oh, meu, eu queria pegar aqueles sagalumes, Mas o jogo discordou. Quer saber? Tudo bem, deixa eu... <risos> ok, isso não poderia ter sido mais perfeito do que foi. Eu, eu sabia que aquilo estava semi-detonado... Eu utilizei aquilo para refletir um laser de morte instantânea. Então não deveria ficar surpreso com isso. Mas é ok, eu, eu vi uma torre ali longe e eu definitivamente estou interessado em pegar aquela torre. Aí vocês podem dizer... que a coisa mais inteligente não seria procurar um cavalo e domar ele e seguir em frente? E a resposta é... Se você for sem graça, você vai fazer isso. Eu, eu não, vou simplesmente sair por aí, explorando e etc. Me perdendo, desviando, gastando horas e horas. Mas, ou... Oh, yeah, eu sei que eu disse que isso aqui potencialmente poderia ser mais longo que Destroyer Travis 3, mas tipo... Eu não estou fazendo episódios de 15 minutos cada um. Tipo, já... Já imaginaram o quão intolerável esse Let's Play seria se eu fizesse as coisas dessa maneira? Yeah, seria terrível. Simplesmente 15 minutos de cada vez. E, sei lá, isso aqui mesmo sendo longo, se você estiver achando que não está acontecendo nada super interessante... Bom, você, você pode simplesmente uh, cortar... Pular no vídeo, isso é algo uh, definitivamente possível. A tática extraordinária do YouTube. Enfim, esse lugar aqui, geralmente quando eu vou pra cá, tem sempre uma tempestade elétrica. Tipo, eu não sei se isso é realmente um elemento daqui ou não. Mas... Ah, yeah, não, não. Ou oh, isso eu simplesmente estou na beirada Eu tô, não tô indo completamente na direção que eu queria Bom, e a poção que eu tinha se foi definitivamente Ah, quer saber? Deixa eu ir para um lugar alto aqui E ver se tem algum santuário aqui por perto Tipo, eu tô vendo aquela torre ah, E aquilo é um objetivo E yeah, tem, tem um santuário ali em cima Ali Prova... O que é aquilo? Oh, yeah, aquilo é Espera aí isso é online, não? Sim. Uh, adeus. Muito obrigado. Não estou interessado nisso. Me pergunto se, tipo... Oh! Perfeito! Tenho um exatamente ali. E eu estou cada vez mais perto do meu objetivo aqui. Uh, eu acho que aquela torre... Ali é o vilarejo. Eu não sei. O, o calor está começando a fazer o... Se meus óculos ficarem borrados, então, e yeah, é isso, isso é o momento meu perfeito pra eu parar aqui. Deixa eu simplesmente ativar isso aqui, entrar, e eu acho que isso é bom o suficiente para um episódio só. Ah, qual é o motivo mesmo? Olha, yeah, eu quero cumprir essa parte inteira aqui antes, ou acho que é o que eu tô tentando fazer. Será que eu deveria...